dar início, né, à apresentação de hoje. Bom, nosso irmão, é, Nazareno Feitosa, é natural de Fortaleza, né, Ceará, e reside hoje em Brasília. É expositor espírita e facilitador do ESD, né, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, né? É, ele tem um canal no YouTube chamado Nazareno Feitosa. Inclusive, eu peço a vocês que se inscrevam, né? compartilhem os vídeos, curtam, porque nós.. Não... E o canal do, do nosso irmão, ele tem mais de mil vídeos. Olha que coisa maravilhosa, né? É, com diversos temas. Francisco Canto Xavier, sobre doutrina espírita e outras coisas. Então, vamos lá, a gente, vamos lá eu compartilhar inscrever, que toda vez que ele lançar um vídeo, vai aparecer inclusive o nosso aqui, irmão. É? Você tem a autorização nossa para colocar esse vídeo e as pessoas poderem assistir. É... Sem mais delongas, a gente fez esse convite para você, então a gente... ninguém quer me ouvir aqui, esse grupo não quer vamos ouvir nosso irmão. Pode começar, meu irmão, por favor. Obrigado, Pablo, obrigado, Paula. E pelo convite, agradecer a todos os amigos que estão participando também. E a gente então vai, vai fazer o seguinte: é um estudo participativo, tá, pessoal? Vocês podem me interromper a qualquer instante, mas se vocês não quiserem aparecer na gravação, é, deixa para fazer as perguntas ao final, porque aí eu posso cortar a parte das perguntas, caso alguém não, não, não queira aparecer na internet depois, tá? A gente está gravando a palestra com autorização aí dos, dos que já chegaram. E, e aí você fica mais, mais tranquilo. Também pode deixar a câmera fechada e apenas gravar a pergunta, se preferir, tá bom? E, a gente pode até fazer o seguinte, tem um chat aí, ó, vocês podem ver aqui. E até o Eugênio tava, já estava escrevendo por ele aqui. E, e aí vocês podem é, postar as perguntas aqui no chat também, tá? Acho até que fica melhor. Aí eu já, já avanço aqui. E a gente, na parte das perguntas, é bom que tem mais gente para responder, tá bom? Então, queridos amigos, é uma alegria poder estar participando com vocês, desse estudo de O Livro dos Espíritos, esse grupo aí tão, tão amoroso e com gente de toda parte, toda, todo o planeta, unidos aí num só sentimento de caridade, de amor ao próximo e de iluminação. Então, vamos então aqui colocar o nosso slides. Eu acho que tá aparecendo direitinho para vocês, não tá? Tá aparecendo agora o slide. Ótimo, então. Então aí a gente tem a capa do, do livro dos Espíritos, quando foi lançada, é a quarta edição, mas acho que era igualzinho a primeira. E a gente tem aí uma imagem né, de Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro desencarnou. Agora dia 31 de, de março, sendo que do ano de 1869, não é? Então, já há bastante tempo. Esse gigante aí da, da caridade, do estudo, da educação, sobretudo da educação moral, tá? E agora, dia 15 de outubro, a gente tem, ou de 15 de, de abril, 18 de abril, desculpe, o, a, o aniversário de publicação de O Livro dos Espíritos, que vai ser o nosso tema de hoje, não é? o Livro dos Espíritos, 164 anos de amor e luz. Eu vou, então, é, aqui era um slide da Federação Brasileira, em comemoração aos 160 anos, e a gente recebeu um poema pela inspiração, eu não sou médio ostensivo, tá? Então vocês dão um desconto bem grande. E ele se chama Eu Espírito também não se identificou. Espiritismo 164 anos de amor e luz. Eu adaptei para 164, mas foi nos anos 160. Um dia a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombra-guerra, discórdia e desalento.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 Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia. Esparge a mancheias a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o evangelho aperfeiçoando.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 Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Então fica aí o convite desse espírito amigo, não é? Uma, pela inspiração ele não se identificou. Bom, para a gente falar então sobre esse livro, primeiro a gente vai fazer aqui umas análises, não é? Primeiro saber o que, que é o Espiritismo. Então, lá no preâmbulo do livro O Que é Espiritismo? de Allan Kardec, vai dizer que é uma ciência que trata da origem do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Também acrescenta, aliás, eu quero agradecer, os slides são do Césio Santiago, me ajudaram muito porque eu tive que fazer essa palestra meio às pressas, eu não tinha os slides desse tema pronto, e aí que bom que ele tinha me enviado esse material e eu pude aproveitar. O espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem dessas mesmas relações. Então, a gente tem na definição que a ciência e filosofia, é né, claro, com consequências morais, que é como Kardec definiu no livro o que é espiritismo. E aí tem uma discussão, né? Se o espiritismo é uma, ou não é uma religião. A gente lembra que Kardec vai publicar, não é? Ou na revista Espírita de dezembro de 68, um, um artigo, afinal, o espiritismo é ou não é religião, né? Ou então, o espiritismo é uma religião e aqui tem um, um slidezinho com um resumo dizendo a seguinte, a palavra religião possui duplo sentido, uma polissemia assimétrica, não é? Está lá no kardecblog.br. No sentido usual, geral, dominante da palavra religião, o espiritismo não é uma religião. Isso porque a palavra religião, no sentido usual, dominante, passa a ideia de culto, de forma, princípios absolutos em matéria de fé, os dogmas, casta sacerdotal, cerimônias, privilégios, misticismo. Agora, já no sentido filosófico da palavra religião, naquele sentido mais amplo, o espiritismo é, sim, uma religião. Né? Ele representa o laço que religa os homens numa comunidade de sentimentos, de princípios, de crenças. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito a todas as criaturas. Então, está lá no Kardecpedia, Kardec né? a gente encontra. E aqui está o artigo que a gente trouxe também, né? mas a gente não vai precisar ler para ganhar tempo, tem muita coisa para a gente falar, mas reforça exatamente essas questões que o Espiritismo não tem culto, não tem forma, não tem classe sacerdotal, não tem hierarquias, cerimônias, privilégios, não, é? não tem misticismo. E também a gente tem a, a, a consciência também que a doutrina espírita não tem é, além disso, não tem, por exemplo, paramentos, não tem roupas especiais, é, acessórios de culto, não tem sacramentos, né? embora a gente não tenha nada contra essas coisas, tá, pessoal? Apenas que realmente ela, ela foi estruturada sem, né, sem os rituais, sem essas questões todas, não, é? não que isso seja ruim, mas é que não fazem parte da doutrina espírita propriamente, tá bom? Vamos em frente, então, aqui para os nossos slides. E Emmanuel, no livro Consolador, confirma essa orientação, essa, essa questão de Kardec, quando ele fala não é? que de um triângulo de forças espirituais. Podemos tomar o Espiritismo simbolizado como um triângulo de forças espirituais. A ciência a filosofia vinculam à terra essa figura simbólica. Porém, a religião é o ângulo divino que a liga ao céu. Então, realmente, no sentido de religar o homem a Deus, não é? no sentido amplo da palavra, Nunca foi a proposta de Emmanuel transformar o Espiritismo numa, numa hierarquia sacerdotal, culto, essas questões todas, não é? E lá no livro dos Espíritos, lá na conclusão, lá no item 8, a gente vai encontrar que o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não haveria Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente aos homens. E a gente aprende que o objetivo essencial do espiritismo, isso aqui é muito importante, né? Qual é a missão, qual é o objetivo, qual é o fim? Essencial, está na essência do espiritismo, é o quê? É o melhoramento moral dos homens. Não é? acrescentaria que a gente vai ter outra passagem que fala, inclusive, melhoramento moral também da humanidade. Não é preciso procurar nele, senão que pode ajudar no progresso moral e intelectual. Então, tanto moral quanto intelectual também, tá? Tá nas instruções práticas das manifestações espíritas, né? Que a gente encontrou. E o Zé de Arculano Pires vai ressaltar que o Espiritismo, nascido ontem, nos meados do século passado, é hoje o grande desconhecido dos que o aprovam e o louvam, e dos que o atacam e criticam, né? Então, tá no livro Curso Dinâmico de Espiritismo, Vejo, então, o alerta a importância da gente estudar para a gente poder realmente conhecer o Espiritismo. Né? Então, eu já participei, por exemplo, de grupos mediúnicos em que uma das médias falou, olha, eu nunca li o livro dos Espíritos. A pessoa já estava na prática mediúnica, já tinha terminado o estudo sistemático, deu uma boa base, mas eu acho que é fundamental a gente ler essas obras. Né? Kardec publicou mais de 30 livros, na relação aqui, cerca de 32 mas se a, gente, a gente tem que ler pelo menos 10%, pelo menos três livros a gente tem que ler, né? E aí eu, eu coloco como é, essa, essa dessa relação, pelo menos, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas iniciando com o livro dos Espíritos, que ele é que dá origem a todos os outros quatro livros da codificação espírita, Tá? ele realmente, inclusive, eles são quatro livros em um, como a gente vai ver aqui, tem quatro partes em uma no próprio livro dos espíritos, tá? Então, a gente pode até ser espírita, mas se a gente não leu pelo menos esses, essas três obras, que é o tríplice aspecto da doutrina, a gente não conhece espiritismo, a gente pode ser, se declarar espírita, mas a gente ainda não conhece espiritismo direito. O ideal é conhecer a obra toda de Kardec, não é? E vai também aí em revista Espírita, mas sobretudo a codificação, a leitura, principalmente nesse período agora de recolhimento espiritual, né? Eu não gosto de chamar de isolamento, eu gosto de chamar de recolhimento espiritual, a gente estudar a doutrina espírita, ler ou reler, né? Com vários estudiosos, Raul Teixeira falou certa vez que ele já tinha lido o livro dos Espíritos 77 vezes, alguma coisa assim, mais de 70 vezes, isso tem muitas décadas já, né? E aí, tem campanhas, né? tanto da FEB como do Conselho Espírita Internacional, a campanha Conheça o Espiritismo. Né, como tem a campanha Estude o Espiritismo também, aí a sua capa do Apúsculo tem vários, um resumo bem interessante para vocês conhecerem depois. E no item 2 da conclusão, Kardec traz a informação que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Então, o maior inimigo do Espiritismo não, não são as religiões, né? O espiritismo, pelo contrário, ele não veio combatê-las, mas fortalecê-las. Então, a gente tem que lembrar que o inimigo do espiritismo é o materialismo, tá certo? é sempre isso em mente. Ele não veio combater as religiões, fortalecê-las. Não é, pois, de admirar que tenha por adversários os materialistas, mas como o materialismo é uma doutrina cujos adeptos mal ousam confessar que o são, isso na época de Kardec, né? Hoje tá na moda dizer que é ateu, que é que não acredita em nada, o que é agnóstico, né? que não sabe se Deus existe, prova de que se não se consideram muito fortes e têm a dominá-los a consciência, eles se acobertam com o manto da razão e da ciência. E coisa estranha, os mais céticos chegam a falar em nome da religião, que não conhecem e não compreendem melhor que é o espiritismo. Então a gente teria esse, sempre essa lembrança, então, a gente não vai se opor às religiões, não vai batendo aí nas religiões, né? Eu tinha até uma palestra aqui falando sobre a parábola do rico e Lázaro, tomar o rico e Lázaro, na verdade, né? E deixa eu ver aqui se eu tô aparecendo direitinho. E, e tinha lá, é, é, equívocos dos, dos católicos e protestantes no subtítulo, aí eu tirei, porque na verdade são maneiras diferentes de interpretar e a gente realmente daqui, tá o próprio Kardec vai dizer, é que o Espiritismo não veio para aqueles que já têm religião, para aqueles que estão firmes na sua fé, que estão bem com seus princípios morais. O Espiritismo veio, sobretudo, para aqueles que perderam a fé, para os incrédulos, sobretudo para os materialistas, não é? que graçavam, sobretudo, na época. Então, se vocês perceberem bem, o livro dos Espíritos, por que, que não veio primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro mais lido né, na atualidade espírita, não né? Por que, que eles não mandaram primeiro? Porque naquela época, no século XIX, em 1857, nós vamos ter ali a, o, o avanço do materialismo, do positivismo. Então, nós tínhamos lá as ideias de, de Conte, de vários outros, é, é, outros pesquisadores, o iluminismo, etc., todas essas crenças, e muitas das religiões estavam sendo questionadas. Então, a nova Deus era a razão, era a ciência. Então, os espíritos muito inteligentemente o que é que fazem? Representam o Livro dos Espíritos, que não era é essa versão que a gente conhece de 1.019 ou 1.018 perguntas. Na verdade, são mais perguntas, né? Tem a A, tem a B, tem a... a quantidade é maior. É, perguntas e respostas só tinha 501 perguntas e respostas e era filosofia espiritualista, ciência de observação. Então, aquilo agradou em cheio, né? Só, aí depois vem o Livro dos Médiuns, mais estudo, então, científico da, da, da questão da, da ciência espírita, e só sete anos depois da chegada do Livro dos Espíritos é que vai poder chegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Se chegasse primeiro o Evangelho, o pessoal ia folhear aquilo, como eu folhei, inclusive, mais jovem, eu olhei assim os capítulos ah, isso aqui é tudo isso, é coisa da Bíblia, isso aqui eu já conheço, fechei e desconsiderei. Então, não. Quando eu li o Livro dos Espíritos, eu não, não, a pessoa que me deu, não até me emprestou, não é, me deu o livro, para ser sincero. É, é, ela não me deu o Livro dos Espíritos, que era o mais indicado para mim. Quando eu li o Livro dos Espíritos, então foi a revolução. Aliás, me salvou do suicídio. Eu teria cometido suicídio se não tivesse conhecido as obras de Allan Kardec, né, publicadas por Kardec. Então, eu devo a minha vida à doutrina. O que eu fizer pela doutrina será sempre muito pouco, não é, pessoal? Quanto. Quantos de nós foram salvos aí pela doutrina espírita? E assim a gente vê. Quando eu li os Espíritos, então aí me, me encantei. Eu fui logo lá na, nas questões assim que chamavam mais atenção, né? Adão, aquela coisa toda assim. Então, quando eu vi todo aquele raciocínio lógico, a razão, o bom senso, aliás, Kardec tem um subtítulo, né? de alcunha de o bom senso encarnado, dado por Camille Flammarion, no seu funeral, funeral do seu corpo, né? O seu funeral funeral do seu corpo, tá? Então, a gente lembrar, e aí me encantei realmente, então, enquanto que o evangelho, também esclarece, o Livro dos Espíritos é mais esclarecimento, né? Apesar também de ter o seu caráter consolador. E aqui a gente, então, é, então não vamos brigar, ah, aliás, eu não brigo como com, por exemplo, minha mãe se tornou evangélica, ela era católica, se tornou evangélica. A minha irmã caçula também era meia católica e aí se no evangélica. E eu tenho uma irmã que já era evangélica há mais tempo. Então, Mas eu não discuto com ninguém, não fico querendo impor a reencarnação. Eu digo para elas, não faz diferença se você acredita ou não na reencarnação. Isso não, não, não é importante. O importante é a gente fazer o bem, é realmente a caridade no sentido amplo da palavra, não É de levar o, o amor, levar a paz, orar pelas pessoas, pelos bons e pelos maus vai visitar os enfermos, os, os criminosos, como Jesus recomenda também na, na, no seu evangelho. Então, a gente tem ali que fora da caridade aqui não há salvação, não é? Mesmo que eles achem que algumas... É, minha, mãe, minha, minha irmã acha que eu vou me salvar, esse, pelo menos tem é esse consolo para mim. Mesmo sendo espírita, ela acha que eu vou me salvar. E, aí, é, e, e assim, a pessoa se torna mais light com o passar do tempo. Então, não vamos ficar brigando com a nossa família por causa de questiúnculas, não é? Gandhi dizia isso que as religiões não deviam se debater por questões pequenas, porque a gente acaba se, se, se fragmentando em vez de estar unidos nas grandes causas, aí a defesa da vida, a defesa contra o suicídio e tantas outras questões que a gente tem tão difíceis na atualidade, né? Tá bom? Então vamos conviver bem com os nossos entes queridos e não tentar impor coisas que não são. Ah, a pessoa acreditar que Jesus é Deus? que não faz diferença, é? para mim não faz diferença alguma, não é claro que para mim é muito mais lógico, e ele falou 41 vezes que tudo ele falava pai, pai, pai, não falava que era ele, mas a pessoa tem essa fé, qual o problema? Não, não, não, não é o essencial, o essencial realmente é a prática do bem. Não é? Então, já vimos aqui a questão do materialismo, e que eu acho que eu acabei voltando. E será que o espiritismo é bom? Não se trata de uma doutrina falsa? Será que os ensinamentos que a gente trouxe, o Kardec trouxe no livro dos espíritos, né? Dos espíritos superiores é uma coisa boa? Como é que a gente reconhece? Aí quando a pessoa vai criticar, nós vamos dizer, você é espírito, isso é coisa do demônio. Aí eu pergunto, como é que a gente sabe se uma coisa é boa ou se uma coisa é má? Quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta, de uma falsa doutrina, né? Jesus nos esclareceu, pelos frutos os conhecerei, se o fruto é bom, a árvore é boa, se o fruto é mau, a árvore é má, por acaso se colhem figos dos espinheiros ou uvas das saças? Então Jesus fala realmente e a gente tem essa noção, eu digo, quais são os frutos do espiritismo? A fé, a esperança, a humildade, a caridade, não é o amor, etc. Olha, todos os frutos são bons, se o fruto é bom, ah, árvore boa, se você não concorda, vai discutir com Jesus, que foi ele que, ele que ensinou essas coisas, né? Então, vamos lembrar desse, desses detalhes também, não é? que é uma boa resposta para quem critica o Espiritismo. É? Pelos frutos, os conhecereis. Vamos em frente. E qual o modelo a ser imitado no Espiritismo? É? Inclusive, tem discussão se o Espiritismo é cristão ou não. Muitos evangelhos dizem que não é, que a gente não aceita que Jesus é Deus, ou que não aceita Jesus que que o sangue de Jesus é que realmente nos salvou e a é gente perfeito não vai brigar com eles não. E tá lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para ser, lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus ou ver de Jesus dependendo da tradução. Vou até perguntar ao pa, Paulo e Pabllo e a Paulo, é, qual, vocês estão em que pergunta do Livro dos Espíritos, vocês estão lendo na sequência, estudando o Livro dos Espíritos na sequência, é isso? Então, em que, em que parte? Por Agora, agora acho que o pessoal até pode confirmar. Eu acredito que há 368. Ah, então, ainda tem muita coisa pela frente. Então, vamos lá. Próximo, posso colocar mais slides aqui, que tem alguns slides que eu achei que vocês talvez já tivessem enfrentado. Né? Então, vamos lá. Aqui. E aí, a gente tem na Revista Espírita uma informação a mais de Lacordaire, ele vai dizer que Jesus é um Cristo, é um Messias, a mais elevada hierarquia entre os Espíritos puros, né? Então, a gente tem essa informação da Revista Espírita de fevereiro de 68, tá? Talvez vocês não estejam conseguindo enxergar aí a letra. Então, qual seria a ética da doutrina espírita? A ética de Jesus, que é o Evangelho, né? No meu lugar, o que faria Jesus? É uma pergunta que a gente pode sempre fazer com segurança e é o caminho, é... Então, vamos ver aqui as publicações de Allan Kardec. A gente tem 32 publicações, sendo 23 livros, né? Iniciou, então, com o Livro dos Espíritos, na primeira edição, né? aí em janeiro de 58, já tinha a Revista Espírita, Instruções Práticas, o que é o Espiritismo em 59. Vejam que o que é o Espiritismo veio antes do Evangelho, né? Era importante que já tivesse o Evangelho, mas vejam, ele, ele, ele, quanta coisa a Revista Espírita, mensalmente, esse foi um gigante publicando... Durante aí não é, tantos anos, 12 anos, a revista Espírita, é, o Espiritismo expressão, mais para simples, simples expressão, leonense, viagem espírita. Deixa eu ver o que mais aqui. É, aí surgiu o Imitação do Evangelho Segundo o Espiritismo, que os Espíritos puxaram a orelha de Kardec. Olha, esse título não está bom, não. Vamos mudar para o Evangelho Segundo o Espiritismo. Aí ele mudou. Não é? Mas foi publicado inicialmente com esse título. E aí o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas já vem aqui na segunda e terceira edição, No ano seguinte já muda o nome, é, a prece, estudo sobre a prática espírita, poesia mediúnica, a Gênesis, né, que é a, a última obra da codificação, Caracteres da Revelação Espírita, catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, e Kardec era tão isento, pessoal, que ele vai sugerir que nessa biblioteca tenha livros também contrários ao espiritismo, não só livros que falassem da doutrina, mas que atacassem, olha, a isenção do codificador. Não é? Então, vejam que homem grandioso realmente a gente tem à frente da doutrina espírita, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. E também teve ali o Alto de Fé de Barcelona, em 64, né queimaram os livros espíritas em praça pública, lá na Espanha. Não é? Vocês lembram dessa história também. E sobre a elaboração do Livro dos Espíritos, olha lá, no Prolegômenos, né, que é o resumo, a introdução resumo não, introdução do Livro dos Espíritos. Este livro é o um repositório de seus ensinos, foi escrito por ordem e mediante ditado de Espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do Espírito de sistema. Nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado, então, eles revisaram também. Sua ordem a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constitui obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, Kardec deixou muito claro que o livro não é dele. Né? Essas postas não são dele. Inclusive, ele mandava as perguntas para vários grupos espíritas e saía, colocava assim, umas colunas lado a lado, e verificava como as respostas eram coincidentes ou muito semelhantes. E ele pegava ali a melhor resposta e publicava no Livro dos Espíritos. E os Espíritos também revisaram esta obra também. Não todas as obras, né? a gente vai ver que não, não teve revisão em tudo, mas é, no Livro dos Espíritos tiveram esse cuidado, que é uma obra realmente fundamental, que vai dar origem a todas as altas quatro Tem uma obra também que eu acho muito importante para a gente até conhecer melhor o codificador, é, obras póstumas, não é? uma série de escritos que tinham ali, que foi publicado posteriormente à sua desencarnação. E agora Canuto de Abreu também tinha salvo lá da França, é, antes da guerra, uma série de, de cartas é, originais é, de Allan Kardec e estão sendo traduzidas lá pelo pessoal da Fundação Espírita André Luiz, né, da TV Mundo Maior. Eles estão aí publicando devagarinho, para a gente saber mais detalhes ainda, sobre todo o trabalho de Allan Kardec, sobre a própria doutrina, né? o que, que ele enfrentou, esse homem, além dos livros, além de res responder centenas de cartas, né? como é que conseguia, o bico de pena, não tinha computador com Ctrl-C, Ctrl-V, com Delete, não né? para pagar, não, era realmente um trabalho gigantesco, tá pessoal então a gente, toda a nossa admiração e reconhecimento ao codificador. E aqui a gente fez uma, o Césio, isso aqui é o slide do Césio, né? Então, é sobre o estudo e a ordem didática geral de livros espíritos. Então, primeiro, estudar os espíritos e a sua relação com o mundo corporal, e segundo, estudar as consequências morais que decorrem das relações com o mundo corporal. Então, do mesmo modo que uma, uma ciência, nas causas primeiras, a gente tem a definição do, do objeto de estudo, objeto de estudo da ciência. No caso, é o espírito, no caso, o espiritismo é o espírito, é o espírito não é a matéria, então espírito, a matéria, a ciência tradicional é incompetente para falar sobre o espiritismo, né? Porque é, é o objeto de estudo dela é a matéria, não é o espírito. Depois do mundo espírito, do mundo dos espíritos, é a análise do objeto de estudo, das leis morais, ali a forma formulação das leis, como se fosse uma uma, uma ciência tradicional, né? E das esperanças e consolações que é a dedução das consequências. Dessas leis. Olha que coisa interessante, né? Então, aqui é a base para a ciência e aqui é a base para a filosofia espírita. E aqui a gente tem as quatro partes principais de O Livro dos Espíritos, ou quatro livros, não é? Quatro livros, como a gente falou, tá? A gente vai pegar aqui agora, algum, só citar rapidamente, alguns dos, dos capítulos, das, das, das partes de, do Livro dos Espíritos, a gente tem a introdução, os prolegômenos, tá? a introdução é bem longa, vale a pena também ler, tem muita coisa importante, tá? às vezes o pessoal não não, não olha muito a introdução. É, no livro primeiro, as causas primárias, segundo, o mundo espírito dos espíritos, terceiro, as leis morais, quarto, esperanças e consolações. Esses slides eu peguei da internet, do slide share, do, do José Maria Magalhães, eu não conheço, tá? Eu peguei lá na internet também para me ajudar aqui. Então, no livro primeiro, a gente, vocês estão estudando aí Deus, elementos gerais do universo, criação, princípio vital. Já no livro segundo, que também vocês já entraram, mundo dos espírito dos espíritos. São dez capítulos dos, dos espíritos, que fala sobre a origem, perispírita, etc. Encarnação dos espíritos, as finalidades da encarnação, retorno da vida corpórea, retorno à alma após a morte, não é? como é que é essa perturbação após a morte, que é muito interessante também. Pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação considerações sobre o capítulo 4, vida transitórias, também que é analisada nesse capítulo, retorno à vida corporal, e aqui tem o fim do módulo 1. Esse curso aqui é de um ano, para vocês terem uma ideia. Eles estão fazendo esse estudo aqui em um ano. Esses slides são do, do, desse estudo. E aí no, no livro 2 a gente tem o capítulo 8, Emancipação da Alma, que é a questão do sono e sonhos, dupla vista, catalepsia, sonambulismo, aquela questão toda. No capítulo 9, um capítulo muito importante sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. É, fala sobre as possessões, os anjos da guarda, Espíritos protetores. Aí vamos ver toda a questão da obsessão, né, que começa a ser bem, bem é, estudada aqui. Ocupações e missões dos Espíritos. E aí eles terminam o segundo módulo e vão para o terceiro, que são as leis morais. Aqui tá? é a parte que deu origem ao Evangelho, não é? A primeira parte lá das causas primárias deu origem a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A segunda parte do mundo espírita vai dar origem a um livro dos médiuns. A terceira parte das leis morais ao, ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte das esperanças e consolações vai dar origem ao livro Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Tá? Só esse detalhe que eu esqueci de colocar aqui nos slides. É, e aí nós temos todas as leis morais, né? A lei divina ou natural, o que é o bem e o que é o mal, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, é falar sobre casamento, ali o casamento do, do Pablo e da Paula, que infelizmente eu não pude estar aí presente, não é? É, lei da conservação, os instintos, lei da destruição, os flagelos destruidores, inclusive eu trouxe esse item aqui a gente estudar hoje aqui, tá? Que vai falar sobre o que a gente tá vivendo nesse instante. Foi um, um foco aqui da nossa atenção. Lei de sociedade, vida de isolamento, lei do progresso, civilização, lei de igualdade, a questão da desigualdade das riquezas, da desigualdade entre homens e mulheres no época que a mulher ainda era é considerada inferior aos homens, e os Espíritos vão dar respostas assim, fantásticas, Kardec pergunta até se a missão que é conferida às mulheres é semelhante à dos homens, não é? é equivalente à dos homens, e os Espíritos dizem até maiores do que estas. Ou seja, são maiores do que a dos homens, tá vendo aí, né, Pablo? E aí eles acrescentam porque elas são, é, porque elas é que lhes dão as primeiras noções, ou seja, as primeiras noções de vida, normalmente, é a mãezinha, que orienta os filhinhos, né? Eu que eu digo aqui, a Fernanda que pega, que eu, eu cuido das crianças muito mais do que eu. Vamos lá. E ainda tem a lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, que é o resumo, de, é, a, é a lei principal, não é? A lei de justiça, amor e caridade. Vejam que a justiça não está separada do amor nem da caridade, porque a justiça divina está sempre com a misericórdia, não é? E aí ele vai falar sobre a perfeição moral. No, no quarto livro, nós temos as penas e gostos terrenas, perda de entes queridos, desgosto pela vida, que aí vai falar sobre aquelas pessoas que tiram a sua vida, penas e gozos futuros, penas temporais, inferno, etc. Né? Também vale muito a pena. Então, como a gente está vivendo esse momento agora, vocês já estudaram esse assunto, Pablo, é, de, de, de flagelos destruidores? Já fizeram algum estudo sobre essa questão da pandemia? Não. Acho que ainda, tá não. ainda não, não ainda fizemos. não ainda falta um tempo para a gente chegar lá, eu acredito que um ano, se a gente demorou um ano para chegar na 300 e alguma coisa, leva mais um ano para chegar <risos> nessas questões é. aí. Isso, é. merece Mas ser. Mas fica um convite, né pessoal, aí para um próximo momento a gente já chamou nosso amigo para falar sobre isso aí, o né? que, é que vocês acham? É, a gente é. tem, tem palestra só sobre esse assunto, sobre pandemias... Flagelos destruidores né, na visão espírita, tá? Vocês podem conferir depois lá no canal do YouTube. Tem, tem várias palestras sobre esse assunto. E tem uma que é a mais nova, que tá, fala assim, uma ao mundo de regeneração, que a gente também já fala sobre o mundo de regeneração. uma palestra que a gente teve um pouquinho mais de tempo para falar. Então, tá aí, na terceira parte, né? As leis morais, tem um item flagelos destruidores, dentro da lei de destruição, tá? Eu esqueci de colocar aqui. São apenas cinco perguntas. Vocês vão entender tudo o que está acontecendo no momento agora, na, em cinco perguntas numeradas. São mais de cinco porque tem outra sem numeração, tá? A gente vai usar aqui. A gente não vai usar a tradução do Evanule Bezerra, mas eu baseei um resumo. Eu Fiz só um resumo, tá? Quem não tem a obra sabe que pode baixar pela internet, tanto tem do site da febnet.org.br como em vários outros sites espíritas também vocês encontram várias traduções de livros espíritos. Então a gente fez um resumo aqui. Então, esses flagelos, né, que em, em espanhol foi traduzido por calamidades, destruidores. Né? Flagelos são chicotes mesmo. Né? É um tipo de chicote bem, bem que machuca bastante, né? as pessoas eram flageladas, eram é diferente de, de um chicote tradicional que não tem, é, não corta como esses, esses flagelos. E aí, é, nesse... Então, o que, é que são esses flagelos? São justamente o quê? As pestes, é, os invernos muito prolongados, as secas, a própria guerra, não é? o, os, as erupções vulcânicas, que normalmente geram os terremotos, os terremotos que geram os tsunamis, e aí a gente tem todas essas, essas questões que desencarnam várias pessoas ao mesmo tempo. Não é? Então, Kardec pergunta qual o objetivo, né? Ele pergunta assim, com que fim fere Deus à humanidade é, através dos flagelos destruidores. E a resposta, o né, resumo, toda aqui é resumo, fazer-nos progredir mais depressa. Eles vão dizer que eles são necessários para uma rápida melhoria geral, que avançamos em alguns anos, o que teria levado muitos séculos. Né? Então, é como se fosse um intensivo, um supletivo que a gente está fazendo, o supletivo ali, primeiro grau, que a gente né, a gente estuda em um ano, o equivalente a oito anos. Então é muito mais puxado, tem muito mais conteúdo, né? A pessoa tem que ralar mais, é o que a gente tá vivendo agora, é um intensivo de, de reflexão, de baixar a nossa bola, o nosso orgulho, da gente sentir a nossa fraqueza, porque infelizmente só nesses momentos é que a gente lembra do pai, não é? Nesses momentos é que a gente lembra do pai, a gente tá fazendo preces com muito mais fervor, estamos nos solidarizando com as pessoas, revendo nossos posicionamentos de vida, né? Coisas que eram importantes hoje já não são tão importantes para nós, né? E vamos continuar aqui. E eles falam também que eles são... É, é que, aí Kardec pergunta, ah, mas Deus não poderia empregar outros meios de fazer a gente evoluir? Não tinha outro jeitinho, não? Que não fosse desse jeito, tão sofrido, né? Realmente não é fácil. Aí ele, eles vão dizer, Deus oferece outros meios de evoluir o, através do conhecimento do bem e do mal, todos os dias, o homem que não os aproveita, é necessário diminuir-lhe o orgulho, fazendo-o sentir sua fraqueza, então veja, a gente tem todos os dias, tem todo, aqui, ó, toda semana tem estudo livros de livros para a gente evoluir, agora quem não tá aproveitando, às vezes precisa passar por essas lições assim mais mais puxadas. E eles falam também que é uma vida apenas uma fração de segundo diante da eternidade, né? A gente se preocupa muito com a vida física, é um ensinamento que nos servirá no futuro. Olha que coisa curiosa, um ensinamento que vai não ser útil. Falam que o corpo nada mais é do que uma roupa e Deus vai nos dar quantas roupas forem necessárias. E dizem que haverá grande recompensa com a condicional, qual a condicional, se suportarem o sofrimento sem murmurar, tá? Sem reclamar, sem lamentar. Então vamos ver aqui, essa... eu trouxe a íntegra, para vocês verem como tem recompensa mesmo lá no, na resposta. Se considerasses a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daria tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar, mas aí eu não entendia como é que é a história de murmurar. Vocês lembram que lá no Evangelho segundo os Espiritismo tem o bem e o mal sofrer? Eles falam lá que o mal sofrer, é aquele mal, é aquele sofrimento com revolta, com rebeldia, com desespero, esse sofrimento não é útil para a gente, não é? Não é, não é agradável a Deus. O sofrimento que é agradável a Deus é aquele com fé, com confiança em Deus com resignação, com trabalho no bem, para mudar, né? correr atrás também das coisas, tá certo? Então a gente ter essas, essas lições também. Deixa eu ver aqui, então, vamos mais em frente. 740 vai dizer que os flagelos são provas, né? então são exercícios, são avaliações, são testes, são exercícios de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, é importante a caridade, a gente tem que fazer mais sacrifício nesse período agora, tá, pessoal? Tem muita gente sofrendo, muita gente aí com, por conta desse fechamento, né, sem renda, sem assim, desesperados mesmo. É, exercício de resignação, de abnegação e de desinteresse pessoal. E lá no comentário da 738B, Kardec vai dizer que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo. Porque, não sei se vocês já estão sabendo, mas todos nós morreremos um dia, não é? Apenas vão, vamos juntos uma, uma parte a mais do que os demais. E na 741 a gente aprende que a nossa negligência, ou seja, a nossa imprudência, pode agravar os flagelos. Um exemplo, ia cair uma chuva torrencial. Só que como a gente entupiu os bueiros, como a gente destruiu aquelas matas nas beiras dos rios, nas né, matas ciliares, aí aquela enchente é muito mais danosa. Então, a nossa negligência pode agravar os flagelos. E a nossa inteligência pode prevenir uma parte deles, só uma parte. Por quê? Pois há flagelos que estão nas, nos desígnios da providência. Então, certamente, não é? essa peste que a gente está vivendo agora, isso estava nos desígnios da providência, vindo como se não fosse ali um óleo, pessoal, vamos fazer um intensivo agora aqui. Vocês estão muito devagar, vocês estão muito materialistas, estão muito atrapalhadinhos, Vamos dar um puxão aqui. Claro que a gente sofre porque a gente é muito materialista ainda. Não é? A gente acha que a vida é a vida do corpo, não é a vida espiritual. A gente acha que morrer é uma coisa ruim, mas é uma coisa boa. Não é bom tirar a nossa vida, mas morrer é uma coisa boa. Não é, não é todo mundo que está merecendo desencarnar. Não, não é todo mundo que está merecendo desencarnar, não. não é? E aí também aí as perguntas 737 741. Fica como dever de casa para vocês lerem lá. E a gente lembra que a doutrina espírita ensina que tem uma escolha das provas. Vocês devem ter visto na questão 258 e seguintes, esse item, escolha das provas. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnarem, se eles antevêem o principal gênero, o tipo de provas que eles experimentarão aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim. E nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, antes da gente reencarnar, a gente teve o livre-arbítrio para escolher, não é? aceitar ou não aquelas provas. Então, eu certamente, lá no mundo espiritual, cercado pelos benfeitores, aconselhando, eles disseram, Nazareno, você é muito orgulhoso, tem muita vaidade intelectual, tudo indica que você vai se tornar materialista, vai se tornar ateu, como eu me tornei ateu durante 12 anos. E aí eles Olha, a gente, que tal a gente mandar um remédio amargo para você se curar desse problema? uma depressão muito grave, uma quebra financeira, aí eu certamente devo ter ah, autorizado isso. eu também colho algumas das sequelas nessa vida, porque eu tirei minha vida na existência passada. Né? Então eu tenho, tenho, desenvolvi uma, uma hérnia na cervical, tem também bico de papagaio, né? eu me atirei de uma grande altura, eu também tenho água dentro da medula, que é, chama hidrociringomelia uma série de coisinhas, mas não me impede de trabalhar, funcionar muito bem. Graças a Deus a gente está aí firme trabalhando não é? com a misericórdia do pai. Não é? Já me disseram que se eu não tivesse começado a trabalhar no bem, eu estaria hoje internado numa clínica psiquiátrica. Talvez tá? então, eu trouxe o transtorno afetivo bipolar desde a infância e convivo com ele tranquilamente com o uso da medicação. E, mano elogia a medicação psiquiátrica no livro Chico Xavier em Goiânia, Diz que a gente deve prestigiar ao máximo as conquistas da psiquiatria, da psicologia e também não é, da, da, da análise no alívio ou cura das enfermidades mentais. Está no livro Fico Xavier em Goiânia, é o nome do livro, tá? Pouca gente conhece essa passagem, mas é muito importante a gente lembrar. Se a gente precisa ou está precisando naquele período, naquele, para dar um suporte, a gente pode e a gente deve utilizar, sim, da, da medicação do, dos médicos da terra e aí Jesus nos falou disso também ele nos disse que até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados no meu caso está até mais fácil de contar né? tem pouquinho não tem mais, pois valeis mais do que muitos pássaros não é? a gente realmente ainda a gente ainda é homens nós somos ainda homens de pouca fé né? e a gente precisa lembrar pessoal lá na 853, uma questão fundamental para esse período qual é? É que é fatal no verdadeiro sentido do termo, só o um instante da morte. Chegar desse momento, de uma forma ou de outra, não podeis livrar-vos dele. Então o nosso momento de desencarnar foi programado no mundo espiritual, não é segundo o Livro dos Espíritos. Na 853A Kardec pergunta: Assim, qualquer que seja o perigo, mesmo essa essa pandemia e que nos ameace, não morreremos se a hora da morte ainda não chegou? Não, Não não perecerás, não morrerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, chegar a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Não é? tem, tem, tem gente, pessoal, que leva seis tiros e não morre. Tem gente que tropeça, bate a cabeça, é? escorrega no banheiro, é? bate a cabeça e desencarna. Não é? Tem um AVC, um infarto fulminante. Deus sabe, com antecedência, qual o gênero de morte que te levará da terra. E muitas vezes teu espírito também o sabe já que isso lhe foi revelado ao fazer a escolha desta ou daquela existência. E muitas vezes até o tipo de morte, a gente já estava preparado por ela. Certamente, muitas das pessoas que estão desencarnando agora já sabiam que iam desencarnar por esse tipo de enfermidade, numa, numa, numa desencarnação coletiva, como a gente está vivendo agora. Né? Agora, Nazareno 854, né? perguntou o Kardec. Por ser fatal a hora da morte, serão inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Quer dizer que não é para a gente tomar mais precaução nenhuma, não mais o usar máscara, distanciamento social, aquela coisa toda? Higiene, aquela coisa toda, né? A resposta é não, tem que tem que tomar as precauções. Pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Né? Então a gente, se não segue as orientações, então a gente pode apressar a nossa desencarnação, tá? Então, exceto antes o caso de, de, de a pessoa tirar a sua vida, ou então ela, ela não, não seguir as, as sugestões que nos são sugeridas, nós só morreremos no período programado, tá? Essa é a regra geral aqui que a gente tem. Claro que todos aqueles que tiram sua vida são amparados e terão novas chances, né? mas atrasam sua evolução, distanciando-se dos seus, fazem sofrer muito os seus familiares e amigos, e diz o livro de Ivone Pereira, não é aquele, o Memórias de um, S, S, U, que eu não posso falar a palavra, senão não dá problema no YouTube. tá? É, é, eles são responsáveis pelo sofrimento que causam em seus familiares. Eles colhem sofrimentos completamente evitáveis não é? e irão repetir as mesmas provas das quais tentaram surgir através de tirar a sua vida. Então, vejam que viver ainda é a melhor solução. Então, muitas vezes eu digo, meu amigo... É, você está você passando aí por uma quebra financeira, você tem certeza que você deseja passar por isso novamente? Você está passando por uma desilusão amorosa, pela perda de um filhinho querido, ou de um paizinho, uma mãezinha, você tem certeza que você quer voltar e passar por isso de novo, para essa mesma prova? Você está com uma doença terminal, uma doença psiquiátrica grave, você tem certeza absoluta que você quer voltar de novo? porque as provas não, não superadas tendem a se repetir, não é? Então, a gente lembrar que a pessoa volta numa condição menos favorável e ainda tem que, que repetir aquilo que ela achou que ia conseguir se liberar. Não é claro que nenhuma desencarnação é igual a outra, a gente aprende isso no livro dos Espíritos, né? Que as consequências da gente tirar a nossa vida são muito diversas, ou seja, muito variadas, muito diferentes entre si. E para ser considerado isso, para ser considerado SUI, é, é, é, aquela palavrinha, é, tem que ter a consciência perfeita e a intenção de praticá-la. Se não tiver a intenção, se não tiver a consciência perfeita do que faz, não é considerado um, uma pessoa tirar a sua vida, tá bom? E vamos em frente aqui mais um pouquinho. Faltando aí oito minutinhos. Vamos ver aqui que estão vivendo a melhor solução. Ainda tinha um bocado de slide mais aqui. E a gente lembrar um sofrimento muito grande que Chico Xavier passou, não é? Vocês lembram qual foi o conselho que Mano trouxe de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, para Chico? Quem lembra aqui qual foi o conselho que ele trouxe? Alguém aqui lembra? Tem que abrir o microfone, né? Tudo passa, e isto também passará. esse que o Chico estava sofrendo muito, né? E ele ficou tão feliz com aquele recado da senhora que ele então Escreveu num cartaz com a letra grande, pregou no, na, na parede de casa. assim. Toda vez que ele acordava de manhã e lembrava dos problemas, ele, ele lembrava, viu o cartaz e dizia: Tudo passa, isso também vai passar. E aí, e as coisas foram passando, e realmente passam mesmo. Né? Então a gente tem que ter essa consciência de que tudo passa, isso também vai passar. Nós já tivemos outras muito mais graves. A peste bubônica foi em quase 200 milhões de, de óbitos, não é? Se acredita? Não tinha a estimativa como a gente tem hoje. Entre 75 e 200 milhões de pessoas faleceram. Teve a varíola também, uma quantidade imensa, a gripe chamada gripe espanhola e muitas outras. A gente está em nono lugar nas pestes que já ceifaram muitas vidas aqui no planeta. Claro que ainda não terminou, mas a gente não, não vai ser das maiores, né? Não vai ser das maiores. Tudo indica que não e Deus... Permita que a gente aprenda essa lição quanto antes, para que ela termine o mais rápido possível, não é? A gente tem que aprender logo a lição para o cursinho terminar. E é coisa interessante. Teve uma, uma pandemia na época de Kardec, que era o cólera, não é? Inclusive é comum em locais que tem guerra, é, a higiene cai muito, então tem a epidemia de cólera. Está na revista Espírita de novembro de 65. E lá na cidade de Constantinopla, onde estava tendo essa pandemia, que foi 15 anos, ela era muito mais demorada naquele tempo, o, os espíritas de Constantinopla escreveram lá para Kardec dizendo que estavam todos bem, que era como se os espíritas estivessem sendo preservados, não é? Mas aí Kardec vai responder que não, que não há privilégios, não é? Porque a gente é espírita, pessoal, que a gente não vai sofrer, que a gente não vai passar por enfermidade, que a gente não vai passar por testemunhos muito difíceis, não é? O que a doutrina espírita dá não é privilégio, é uma força moral que auxilia a gente também até a se preservar das doenças, não é? Com a mente mais elevada, o pensamento com mais fé, com mais serenidade, não é? Sem ver tanta notícia trágica. Nesses últimos dias eu parei de ver televisão, parei de ver as notícias, porque eu só olhei uma alguma aqui ou outra ali, não é? Para não, não, não ficar. Eu estava ficando muito ruim com isso, sabe? Eu fiquei... Fiquei ruimzinho nessa segunda onda. Na primeira, não, mas na segunda fiquei ruimzinho. Da pior, assim, do que o, a questão da serenidade, né? E aí eu tive que fazer esse jejum aí de, de, dessas notícias. Kardec expressamente fala que devemos seguir as medidas sanitárias. Olha aí a lucidez do codificador e a inspiração, certamente, do alto. Né? E ele ressalta a importância da serenidade e da oração. Tantas vezes esquecido, né? Eu faço pressa em todas as refeições, que é bom que eu não esqueço. Na hora que eu vou comer, tem que agradecer pelo alimento, tem que pedir pelo Brasil, pedir pelas outras nações, peço pelas pessoas que, que eu sei que estão precisando. Né? E tem uma comunicação do espírito do Dr. Demer, que foi médico da, na, de Kardec na, na Terra, mas ele Ele destaca a importância da higiene, de evitar os resfriados, olha também que foi um conselho que nos deram nesse período, né? de evitar o medo, de evitar o medo, né? que o medo nos faz muito mal, prejudica a nossa imunidade e melhorará o temperamento espiritual, né? que aí eu posso acrescentar que é melhorar os pensamentos, as emoções, palavras, participar de estudos, como vocês estão fazendo aqui, a leitura nobre, os livros edificantes, né? a música, eu tô, estou tô assim, eu boto música, eu vou dançar com as, com as crianças aqui, vou ficar correndo pela casa com, com os bebês aqui, é uma maravilha, a gente esquece dos problemas, não é? como é bom dançar, como é bom a gente poder ter a música e tantas outras extrações aí maravilhosas que a gente tem, muito melhores né? do que, tá vendo, e tantas notícias tão negativas, né? tão negativas, que é o, é o que dá ibope, é isso, né? a gente gosta mais de notícia ruim do que de notícia boa. E lá na Revista Espírita, de outubro de 58, Kardec traz um artigo chamado Mal do Medo. Olha que coisa curiosa. Ele narra a história de um doutor F. Ele não, não traz o nome da pessoa, que saiu na, na, na, na mídia, que ele ganhou uma garrafa de rum, né, de uma bebida alcoólica, de um paciente dele, e ele acabou esquecendo essa garrafa de rum dentro da carruagem que ele tomou. E aí, quando ele chegou em casa, ele disse, meu Deus, eu perdi aquela garrafa, ele não era muito bom. Eu vou, vou avisar lá os cocheiros para quem encontrar me devolver, não é? Só que ele pensou, se o pessoal vai encontrar, vai beber, eu vou dar um jeito. E aí ele avisou ao chefe ali dos cocheiros, olhe, avisem que é os cocheiros, que eu perdi uma, eu sou o doutor fulano, e eu perdi uma garrafa com veneno muito poderoso, não é? e, e diga para ninguém beber, porque aquilo lá pode causar até a morte. E aí, diz que depois de algumas horas, bateram lá na casa do doutor do, do, do F. três cocheiros, passando muito mal, quase para desencarnar, porque tinham tomado. E foi disse que foi difícil convencê-los que não era veneno, né? foi difícil o médico convencer. Ele teve dizer: não, era uma história, era uma historinha. Vocês beberam, foi uma bebida alcoólica. Não é claro que bebida alcoólica eu não recomendo para ninguém, mas se for usar com uma dosagem muito pequena para não, não prejudicar a gente ou nossos familiares. Né? Então vejam o mal do medo, como o medo é poderoso na nossa cabeça e a gente fica doentinho mesmo com ele. Né? Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. É bom, tem, eu acho que eu coloquei muitos slides aqui, mas não vai dar tempo a gente falar. Vamos ver as perguntas de vocês, tá? Se der tempo, a gente volta aqui um pouquinho para os slides. Eu também não queria sair muito tarde não, tá, pessoal? Se vocês... É, eu queria só tentar responder as perguntas aí uns 10, 15 minutinhos. E aí vocês podem prosseguir mais 15 minutos aí de debates com o Pablo, com a, Fer, com a Paula, com essa turma o Eugênio, toda toda a Ana também, diretamente lá dos Estados Unidos, para estar tá, tá esclarecendo vocês, tá bom? Então vamos ver aqui. Tem no chat, tem várias perguntas. Quem pode ler elas para mim? A, a, o Pablo, a Paula podem ler as perguntas, fazer a triagem delas aí? Sim, tem umas felicitações né, das pessoas que vão entrando no grupo e a, a Paula fez até uma, uma pergunta aqui. Você quer quer fazer? É, nós a gente falando anteriormente né você comentando aí a respeito da, do bem sofrer então a gente sabe hoje que tem um, um desencarno vou aproveitar e fazer as duas em uma só né a gente sabe que tem muitas pessoas hoje desencarnando pelo covid então a gente poderia é, a primeira pergunta seria a gente poderia considerar isso como um desencarne coletivo que essas pessoas elas vieram a aceitar essa forma de, de, de como sair da terra, né? de como voltar ao plano espiritual de forma coletiva. E a outra seria para essas famílias né? que estão com pessoas da área de saúde que estão à frente né? do, do, do Covid e que não entendem né? esse mecanismo, que é, vivem em completo ataque político, é, a, a outras pessoas que têm um conhecimento, procuram se esclarecer um pouco mais. Ou, e essas famílias que perderam algum ente querido em decorrência dessa dessa pandemia e que não aceitam, né, não tem essa resignação. Então, o que, é que a gente pode é, entender sobre isso, na questão desse bem sofrer, né? Ou, ou uma sugestão de como a gente poder lidar com essas pessoas, porque gente, às vezes não é fácil, né? Você tem que... Chega uma pessoa e você tem, que... tem todo o conhecimento do que está acontecendo e você vai tentar conversar, né? mostrar alguma saída e, a... e as pessoas simplesmente não entendem. Vem as críticas, vem o... arrumando causas e, e criticando. e a... Eu prefiro hoje até com você, né? Me sair dessas aglomerações de conversa desse assunto, porque termina a pessoa ficando ruim do juízo e se desestabilizando espiritualmente por completo. É, quanto à desencarnação coletiva, eu acredito que sim. Pelo menos elas é, tiveram esse esclarecimento antes de reencarnar. E normalmente, diz o Livro dos Espíritos também, que os nossos espíritos protetores, eles nos informam quando se aproxima a nossa desencarnação. Claro que isso acontece durante o sono, então muitas vezes a gente não lembra, mas a gente fica ali com aquela intuição, aquela coisinha, Não é muitas vezes a pessoa até que nunca se, prepara, nunca se preocupou com isso, faz um testamento, faz aquilo, então existe uma preparação também para nossa desencarnação. Agora, é claro, o Chico até dizia que ninguém pode receber com alegria a perda de um ente querido. É natural que a gente chore, que a gente sofra, não é? a gente vai sofrer, vai sofrer a saudade, e nós também não estamos isentos disso, os espíritas, não. Agora, ele vai dizer, inclusive está no livro Pinga-Fogo, né, que é a transcrição do Pinga-Fogo com Chico Xavier, é um livro dos, publicado pelo Saulo Gomes, ele vai dizer né que é quando as nossas lágrimas é, traduzem saudade, traduzem respeito, aquilo faz muito bem aos nossos entes queridos que faleceram. Agora, quando as nossas lágrimas é, é, representam rebeldia, revolta, é, é desespero, isso não faz bem aos entes queridos, como também não faz bem aos encarnados, não é? Não faz bem aos encarnados também. Então a gente tem que lembrar desse, dessa informação. Eu gravei recentemente, vocês podem ver lá no no YouTube, foi publicada hoje até, eu publiquei hoje sete horas da noite, é, perda de pessoas amadas na pandemia, ficou bem legal, a gente esclareceu bastante, eu até coloquei como subtítulo esperança, na perda de pessoas amadas na pandemia, tá? Para ajudar as pessoas a, a se consolarem mais um pouquinho, né? O Espiritismo tem muitos recursos para isso, tá? Temos mais perguntas? Fazer pergunta ao nosso irmão, pode fazer, tá liberado, tá? É, só tira o microfone do mudo, né? Tá no mudo aí, tá? Pra gente... Fazer Coloca, alguém, é vocês devem ter perguntas. Eu acredito. Todo mundo aprendeu eu aqui, Nazarene. Todo mundo aprendeu de uma vez só. Ninguém tem... <risos> não ficamos com dúvida, não. É, eu acho assim... É, é, eu, eu acho que a doutrina espírita, principalmente para nós aqui, ela, o esclarecimento que ela, tra, que ela nos traz, ela nos dá muita tranquilidade porque eu tenho certeza que as pessoas aqui, elas conseguem passar por essa turbulência com um pouco mais de serenidade, porque sabem o porquê que isso está acontecendo e que é necessário, e que é necessário. E que essas pessoas que estão partindo, estão partindo não porque elas foram, foram vítimas da Covid, mas elas foram vítimas delas mesmas em algum momento, né? em algum momento, em algum, em algum momento de outra vida. E a necessidade de passar por isso, que na grande maioria das vezes, pelos estudos que a gente vem, vem tendo, a gente sabe que boa parte disso daí é até pedido. né Nós mesmos pedimos para passar por essa essa situação. né Dificilmente o nosso mestre, ele vai nos impor alguma coisa. Só quando a gente não entende, a gente não não tem a consciência. Mas como boa parte das pessoas tem a consciência, então a gente pede para passar por esse problema. E aí fica a saudade, infelizmente, fica a saudade. Né? Enquanto o nosso Sim. mundo ainda for de expiação e provas, não passar para a regeneração, a gente ainda vai ter um, uma, um distanciamento enorme dessas pessoas, só tendo contato através de sonho, né? Ou, senti ou sentir um pouco a presença. Mas quando a gente for evoluindo, essa distância vai diminuindo, não é verdade? É, sim, o espiritismo é realmente bem, bem compreendido, ou seja, tem que estudar, né? Bem sentido, eles nos dá uma calma, uma serenidade, que é a melhor prevenção contra a loucura, ou seja, contra os transtornos mentais graves e contra o SUI, né? A gente tirar a nossa vida, então é a melhor prevenção. Agora, a gente precisa estudar direitinho para compreender bem a doutrina espírita, né? Por isso que é importante aí e parabenizo os estudos de vocês, tá? Agora, também, o Raul Teixeira tem uma palestra muito interessante, chamada, é, acho que é Desencarnações Coletivas, e, e ele trata, inclusive, de um detalhe, de uma, de uma desencarnação lá do, do grande circo de Niterói, um circo americano que pegou fogo, ele conta. E teve, teve, tem livros do Chico que falam, como nos incêndios do Edifício Joelma e o Edifício Andraus tem o um livro Chico Xavier Pede Licença, e outro livro também do Chico, não sei se é Astronautas do Além me fugiu agora a memória, e lá ele, inclusive, estudando com o Herculano Pires, e o Herculano dizendo que as nossos débitos são resgatados sempre pelo mínimo, né? ou seja, sempre o sofrimento é mínimo comparado ao sofrimento que a gente fez, impôs aos nossos irmãos anteriormente, tá? Pessoal, o Andrezinho tá chorando muito aqui, eu estou com dó da minha esposa, você se incomoda se a gente você você continuar o estudo aí sem mim? Nem ninguém mais tenha nenhuma nenhuma dúvida. Eu pe, agradeço a presença do nosso irmão. Eu peço até licença, meu irmão. É, tem muitas pessoas aqui que fazem live. Eu acredito que eles vão querer agendar com você. Se você permitir, a, a Paula pode passar o seu contato para essas pessoas que eles vão querer agendar. Inclusive, o Eugênio, ele já até comentou na live dele ontem que ele queria. Né? Então, se for, com sua permissão, a gente já passou o contato deles e aí eles agendam. A Paloma, a Betânia, a Daniela, elas, elas, eles fazem live também. Tá? Claro. E aí, a gente Por favor, agradece. Fique à vontade, eu preciso, eu preciso trabalhar muito para Jesus. Tá, e tem, tem vaga na agenda. Sempre a gente arruma uma vaguinha, tá bom? Tá bom, te agradecemos. Então, então continuem, fiquem com Deus. Eu vou me ausentar aqui, mas eu vou deixar o Zoom aberto para vocês continuarem, tá? Aí, quando for nove e meia, agradecemos. Se vocês quiserem continuar, fica à vontade, a não ser que estejam aí se despedindo também, tá bom? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado pela obrigado. compreensão, que a esposa realmente está precisando da minha ajuda agora. Grande abraço. Obrigado, é, é. Deus. Boa noite.